Escuta, São Oswald! Encontrei num grande hotel Lord Byron e Madame Bovary E sobre eles erguido o comendador do mangue Erguido sobre o mangue Rubicundo, audaz Tendo ideia sobre a crise Grécia Impeachment Refugiados sírios Africanos haitianos, Cercados Da consideração Católica Das senhoras Dos evangélicos Dos políticos Dos jornalistas Dos trilionários crescidos Sob o sentimento português da família Sob o direito romano Sob o direito canônico Sob o direito da mercadoria Sob os direitos sobre as gentes e os biches Herói das trincheiras noturnas do coito do cruz cruz de ferro da comida barata e da cerveja pobre que vende as putas aos navás, aos cafetões peludos como cactos. É o imperador do Brasil, cercado da geral consideração e do prestígio que só o dinheiro dá, porque ele arrisca é a sua vida anos e anos, sexando o mangue. Vocês sabem, soldados Todos aqui sabem Todos sabem Vocês Mais que ninguém sabem Guaranis Caio O que é arriscar a vida Diante de forças estaduais Federais Que nos negam a dar segurança Diante do massacre dedicado aqui pela PM, pela especulação imobiliária e lá em Mato Grosso, nas suas terras, suas terras santas que vocês sagraram, demarcaram, que nem mato existe mais Yanomami para o mundo das florestas amazônicas desse imenso caixão de difunto do orgulho bandeirante do Brasil não é à toa que o xamã Davi Kopenawa anuncia a queda do céu enviando a terra desequilibrada arrancada de seus minérios Pra virar Dólar e lama envenenada, Rio doce. nos umbrais das madrugadas, tuas putas, teus cultos, no teu bordel sonhado, ô te trazem. Aqui presente, Casa Grande desmorona. As grita a tua queda antes de tua crise. Seis alas atlânticas dos sertões, das selvas da cidade. As seis alas não resistem mais. Seis agora, devora a casa grande e a seis alas... Ah!